Meus senhores, eu penso que até aqui estamos aí muito bem e espero que você também esteja acompanhar esse processo passo a passo ali no teu computador com teu AutoCAD aberto e assim podermos dinamizar essa essa atividade que está sendo bastante interessante. Então uh, nós na aula passada demos início a um processo de ajustes né, da nossa planta para então podermos ter uma planta melhor melhor dinamizada, melhor ajustada e com os muito bem atrelados. Portanto, hum, na aula anterior, nós estávamos aqui a tentar dinamizar os quartos. Chegamos à conclusão que os quartos vão, vão ter uh, 3 metros e meio né, por, essencialmente, 3 metros e meio por 4. Só vai ser a medida efetiva, né? Vamos também ajustar já essa medida do 4, né? O ENTER. Vamos colocar aqui 4.000 no teclado. Ajustamos. Puxamos esta... Puxamos essa entidade, pode ser a entidade inteira. Puxamos essa entidade, utilizando os trechos até Apagamos essa linha, já é desnecessária. A nossa varanda vai ser de 1,20m. Clicamos aqui, puxamos essa linha e apagamos essa que sobra. Depois, outro aspecto aqui interessante vai ser da nossa cozinha. Vamos lá, confrontar Primeiro essa dimensão. 2 metros, vai ser a dimensão que a gente vai dar também. Offset, puxamos com move. E fechamos, apagamos essa aqui, que só beija, Vamos apagar essa e vamos unir, né? Utilizando o Filet, novamente, né? Esse comando que eu já disse no princípio. Simplesmente eu clico por cima dele e, e aqui estamos. Novamente, clico no Enter para repetir o comando. E aqui está. Depois vamos ter a dimensão, também vai ser 2. Offset Enter, 2 metros. E vamos apagar com o Tree. O Tree é este comando aqui. Ele serve para parar ou apagar linhas, ok? Especificamente, por exemplo, o... Se eu quiser apagar essa linha usando o TRI, vou clicar aqui no TRI, vou dar ENTER e vou clicar. Eu fechei, apaguei essa linha em... Pois, vamos ver também a nossa cozinha, DIMI. Estamos a falar de 3 metros né? e 800, né? mais ou menos por aí. Vamos colocar 3 metros e 800 e pico. 3 metros, 3.800, vamos dar e puxamos esta linha efetivamente por aqui. E então, podemos apagar essa linha aqui, né? E aqui temos o nosso projeto minimamente atrelado, com os enxos bem feitos e bem acabadinhos. Mas ainda assim, uma coisa que eu preciso de ajustar, ok? Mais ou menos aí. Por exemplo, falávamos em 3,5 metros e meio, vamos colocar mais 50, simplesmente para ajustar. Vamos selecionar essas entidades aqui todas, utilizando os 3 e vamos aumentar 500. Yeah, beleza, acho que agora ficou melhor, melhor ajustado. E então podemos dar continuidade ou já avançar para o próximo passo, efetivamente vai ser a execução das paredes. Olha aqui, deu um problema nos eixos, vamos aqui apagar isso aí, utilizando o tr-enter, TR, clicamos, ah, tr-enter, apagamos aqui e também apagamos aqui. Aqui temos efetivamente as nossas, os nossos eixos, todos eles bem feitos, portanto... O próximo passo vai ser fazer as paredes. Voltamos aqui, vamos diretamente para o eixo paredes em cortes. Yeah. Agora, aqui para fazermos as paredes em corte ou melhor, para as nossas paredes, eu utilizo normalmente o multiline. Okay? Multiline é um comando muito bom para então, desenharmos as paredes. Vai ser ML, Enter. Eu não sei onde ele realmente fica aqui nos comandos, mas normalmente eu prefiro usar o atalho, porque que aprendi com o atalho e quando aprendi esse comando fiquei bastante maravilhado. Portanto, o ML Enter, quando eu ativo, aqui na barra de status, ele vai me dar algumas especificações. Como, por exemplo, a justificação, a escala e o estilo. Normalmente, eu utilizo a justificação e a escala simplesmente para uh, poder ajustar alguns aspectos do, do, da, minha, da minha parede. Portanto, se eu utilizar J Enter no meu teclado, eu uso o zero. Para dizer o quê? Para dizer que o eixo da parede vai estar no meio, ok? no centro, no top. Você pode usar top ou Botou, mas eu prefiro usar zero, pois que eu quero que a parede esteja ajustada no eixo, nesses eixos que a gente acabou de criar. Do enter, e depois eu venho para a escala okay? que vai ser o tamanho da minha parede, né? Em termos de, de, de dimensão, neste caso, o lá nele vai dividir a parede especificamente em duas partes. A dimensão que eu colocar vai ser dividida em duas partes. É matemática básica. Eu vou utilizar 200, vou utilizar 200, então ela vai dividir 100 num lado e 100 no outro no outro lado vamos dar enter automaticamente temos a nossa a nossa nosso multiline configurado e editado. então vamos agora clicar aqui na, na, na, nas bordas da nossa parede e então podemos ir adicionando aqui no canto no eixo aqui e aqui e então vou dar enter automaticamente terminei essa essa seção depois eu vou vou dar iniciar outra seção que vai ser aqui no centro dou, novamente enter atenção que quando eu dou enter depois de ter executado um comando quando eu repetir o Enter, isso implica a repetição do comando anterior, ok? Novamente, eu clico aqui, fecho a sessão com Enter. Vou dar novamente Enter para repetir a ação. Clico aqui, clico aqui e dou Enter. Vou dar novamente Enter para repetir novamente a ação. Aqui, aqui, Enter. Vou dar novamente Enter para repetir a ação. Enter. Enter novamente e fechamos. Enter, ok? Aqui nós temos sensivelmente as nossas paredes agora... Todas elas feitas. Se eu ativar o, o, ar, o Line Wipe, automaticamente ela vai já dar essa diferenciação de paredes. Okay? Vamos deixar ela ativada. Então, nessa ordem de ideia, né? tendo isso já feito, portanto, vamos utilizar agora uh, uh, o MultiLine Edit. Vamos colocar ML Edit. Automaticamente ele vai me abrir o ML Edit. Para que, é que serve o ML edit Como uh, utilizamos o MultiLine, um, ao traçarmos as linhas, automaticamente ele vai criar entidades unidas. E para uh, a gente trabalhar na configuração dessas unidades, não é possível utilizarmos o TRI e outros comandos ali de modificações. Só utilizando o próprio mutlane EDIT a gente pode configurar e desconfigurar algumas das dimensões. Por exemplo, para canto eu vou usar o CORNER JOY. Utilizando o CORNER JOY, eu clico na primeira e depois clico na segunda e automaticamente ele vai fechar o CORNER essencialmente para chocar. agora repetindo o comando eu quero ver as as uh, por exemplo os cruzamentos né? de duas ou mais paredes por exemplo de cruzamento de uma parede maior e a outra eu vou utilizar o OpenTree. Open, Tree. Open Tree, eu vou clicar na primeira e vou clicar na segunda perdão vou clicar na primeira naquela que eu quero unir a essa e vou clicar aqui automaticamente ali, unifica essas duas dimensões. O mesmo processo pode acontecer aqui, depois aqui. Só que ele unificou de uma maneira que não é, não é, na essência, a chave do que a gente. Portanto, vamos fazer aqui a mesma coisa. Clicamos aqui nessa, depois clicamos nessa parede. Clicamos nesta primeiro, depois nesta parede. Clicamos nesta. A primeira, aqui queremos unificar, depois nesta. Primeiro, aqui queremos unificar, depois Aqui vamos nela unificar. Aqui queremos unificar e depois aqui vamos nela unificar. Novamente, aqui queremos uh, repetindo o comando aqui queremos unificar e aqui vamos unificar. Aqui queremos unificar e aqui vamos unificar. Aqui como temos curva, aqui queremos unificar e aqui vamos nela unificar. Aqui não facilita muito pois precisamos ainda rever outros comandos. Né? Uh, especificamente. Ou então, uh, efetivamente, vamos dar para esses casos aqui específicos, nós cometemos um erro grande. Não devemos ter feito isso. Né? O que devemos ter feito era apagar essa. Apagamos e estendemos essa de aqui. Utilizando o, o multiline edit, uh, open tree, vamos utilizar esta e depois essa. a melhor o que acontece? Beleza, unificou perfeitamente. Aqui a mesma coisa, né? A mesma coisa devíamos ter feito uma parede completa, né? Para então, isso depois nos facilitar na hora da, da união. Então, nesse caso específico, a gente volta à parede. Vamos verificar lá. Vamos utilizar o multiline para fecharmos aqui. É... Uma parede inteira. Vamos apagar essa parede inteira. Vamos, vamos já agora fazê-la de forma mais profissional. Vamos aqui clicar, né? Aqui, vamos aqui, perdão, vamos aqui fazer uma parede inteira, depois aqui outra parede, beleza, então aqui já vai ser muito mais fácil, multiline, multiline edit, utilizando o tree, o open tree, primeiro aqui queremos unificar, depois aqui vamos unificar, Aqui queremos unificar, aqui vamos unificar, aqui queremos unificar, aqui vamos unificar, aqui queremos unificar, aqui vamos. Deu aqui um bu. Aqui queremos unificar, aqui vamos unificar, aqui queremos unificar, aqui vamos unificar. Muito bom. Open. Aqui vamos utilizar Joy. Joy. Beleza. Novamente. Three. Aqui queremos unificar. Aqui vamos unificar especificamente Clicamos aqui. Clicamos aqui com o mesmo joite. Fechamos. Aqui não está a dar para utilizar o joite multiline. Edit novamente. Joite. Clicamos aqui. Depois aqui yeah, Mas não quer fechar novamente. Joite. Clicamos aqui depois e yeah. depois a gente corrige posteriormente no desenho no geral. Mas que no entanto, essa ferramenta ajuda de que maneira a traçarmos de forma mais rápida, de forma mais abrangente o nosso, o nosso, as nossas paredes. Foi um grande prazer nessa aula estarmos juntos com perspectiva de nos vermos na próxima aula. Aquele abraço grande e não perca a próxima aula. Bye!